Tá, mas no vídeo de hoje eu vou falar o quê? Dos sete erros do Excel, ou seja, sete cagadas. Não é erro do Excel, não é RF, essas porra aí. É cagadas que você faz, é isso. Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. Então pra você que é novo no pedaço, por favor, faça a sua inscrição aqui embaixo, coloca o sininho pra toda vez, toda vez não, toda segunda-feira quando sair vídeo novo, você ser avisado. E mais um recadinho de hoje, né, eu já falei algumas 20 vezes, mas o PC é um centro credenciado na Microsoft e você pode vir aqui fazer a prova do MOS. Se você ficou curioso, eu não vou ficar falando, você clica em qualquer lugar da tela que eles vão colocar o aviso aqui e procura mais informações, mas é bem legal. Então, mais algum recado? Nossa senhora! Toca a vinheta. Derrubei o microfone. Agora tá embaixo da minha bunda aqui. Então qual é o primeiro grande erro, né? Ou grande cagada que os senhores e as senhoras cometem. Se você acha que é o um padrão em relação à caixa do texto, você está enganado. O Excel ele não faz nenhuma diferenciação, né? Em relação a maiúscula, à minúscula, quando vai fazer fórmulas condicionais. Eu tenho mais de uma informação em uma mesma célula. Se eu quiser aplicar uma fórmula do Conte C, soma C, do C, você não vai conseguir. Então presta atenção, ô cavalo! Uma célula, uma informação. Mas então, beleza, a gente já entendeu em vídeos passados como é que faz para corrigir base de dados, né, que estão assim com duas informações ou mais em uma mesma célula, desde que exista um padrão de separação de caracteres. Quando a gente vai aplicar a ferramenta, por exemplo, do texto para colunas, que é o que corrige isso, vem o segundo grande erro. Quando você vai selecionar alguma coisa, você pega e pum, seleciona a coluna como um todo. Pode dar merda, não é que vai dar merda, mas pode dar cagada, tá? Então, sempre que possível, meus queridos e minhas queridas, selecionem apenas a Base de dados que você quer corrigir, certo? É o que eu vou fazer aqui. Agora você pode colocar um, porque a gente já mostrou como é que faz para separar, então vou fazer rapidinho aqui. Tcharam, tá bom, pá, beleza. Acabou o segundo erro. Vamos pro terceiro agora. Terceira grande cagada que a gente tem no Excel, digitar. Mas, botão, como é que eu vou fazer para inserir as minhas operações? Também não precisa ser tão drástico, né, animal? Sempre que possível, procure não digitar e utilizar os recursos que o Excel ele te dá. A gente já trabalhou isso em uma série de vídeos, o primeiro vídeo do canal, inclusive trata com a organização do banco de dados. Por quê? Toda vez que você digita, você está sujeito a erro. Você está vendo este maldito cuiabá com acento? A gente já viu que acento pode trazer uma série de problemas para a sua planilha. Então, qual que é a minha sugestão? Vem aqui e coloca o Cuiabá sem acento. Outra coisa, trabalhar aqui com espaços. Então, olha lá, ó, coloquei um espaço depois de São Paulo de propósito. Se você vai fazer uma soma uma conticesa, ou seja, qualquer coisa que venha a comparar as células para te dar um padrão, o espaço pode trazer problema. Terceiro exemplo que eu coloco quando a gente vai digitar uma fórmula. Por exemplo, eu vou fazer o conticesa aqui, ó. Então conte, venho aqui, seleciono a função e aperto a tecla Tab. Então sempre que possível, utilizo os recursos ou do dois clique ou da tecla Tab para selecionar a função desejada. Quarto erro, aproveitando o conticês que eu já deixei na bala aqui para a gente trabalhar, intervalo de critérios, eu vou considerar este intervalo aqui, certo? Ponto e vírgula e eu tenho que indicar o critério. Por exemplo, eu quero fazer a soma na população só do estado de São Paulo. Então, qual que é o erro agora que nós estamos trabalhando, Juliano? É você vir aqui, ó, ligado com o erro anterior, é digitar o argumento para a sua fórmula. Então, se eventualmente você precisar mexer no critério, você vai ter que entrar fórmula a fórmula modificando o critério critério ou argumento de somatória ou de contagem que você tem. Então qual que é a dica que botãozinho deixa para você? Sempre procure não digitar o argumento dentro da fórmula e fazer referência a uma determinada célula. Por exemplo, vou pegar o que tá na célula F2 e vou dar o enter. É lógico que deu zero, né? Porque não tem nada na F2, mas se eu vim aqui colocar São Paulo, olha lá que maravilha, esta é a cagada que vocês cometem. Deixa eu pagar essa bosta aqui que não serve mais para nada. Vai. Quinto erro que você deve tomar cuidado, atualização de fórmulas. Vamos supor que você queira concatenar a cidade com a unidade da federação e você vai utilizar a fórmula concatenar. Então eu vou começar a digitar e procurar as fórmulas. Só que além da concat, eu tenho aqui, ó, concatenar. Ela faz a mesma coisa. Então qual utilizar, meu caro botão? Procure utilizar sempre as fórmulas antigas. A concat é uma fórmula de versões mais novas. E se eu construo a minha planilha com essa versão mais nova e mando para uma pessoa que trabalha com Excel mais velho, vai dar pau. Tá vendo? Ó? Tem um triangulinho com amarelinho de atenção. Então presta atenção que essa é a cagada da vez. Todo dia eu tô virado no giraio que eu venho gravar. Demana Lógico que eu não gravei. Sexta cagadita no Excel, né? Querer ficar tirando erros que aparecem na sua planilha toda hora, já que a gente tá falando de erros. Geralmente, né, você que já trabalha um pouco mais com Excel, o que, que você faz quando aparecem esses erros indesejados uh, na sua planilha? Você vem aqui e aplica aquela fórmula maravilhosa que se chama se erro, certo? Ela pega determinada célula, certo? E se ela realmente for um erro, você geralmente substitui por alguma coisa. O pessoal gosta de utilizar aquele tracinho assim maravilhoso, certo? E dá um Enter olha que coisa linda, então não fica mais aquela coisa feia e fica aquele tracinho bonitinho, beleza? Funciona? Maravilhoso, faça isso, mas você tem que tomar um pequeno cuidado para não fazer cagada, porque dos tipos de erro que existem no Excel um deles é desejável, que é este nosso querido aqui, ele significa não disponível eu não vou estruturar agora, mas tenta imaginar um caso, né? que você veio puxar a informação e vamos supor aqui Londrina, deu a fórmula do se erro e você mandou substituir pelo aquele tracinho, ou por um nada ou pelo que você quiser, né? Então você pega e vai fazer o que agora? Montar um dashboard. Você vem aqui, ó, e vai colocar um gráfico, certo? Então vamos lá, um grafiquezinho de linha, linha 2D, vou diminuir aqui para caber, tirar da minha cabeça e vou tirar o título de gráfico. Ele coloca as informações no gráfico, mas vocês concordam comigo que a informação aqui 3 Londrina, ela está como zero e na verdade ela não existe porque é um tracinho? Porque o Excel está reconhecendo aquilo ali como um valor nulo e está derrubando a sua base de dados, a sua série de dados, né? isso é muito importante quando eu quero estabelecer alguma tendência, às vezes você não tem o dado e o Excel pega e joga aí isso como zero, aí você vai lá e faz toda a análise e tá cagada, se aqui em vez do erro tivesse por exemplo ND, que é o não disponível, olha lá que legal, no meio da base ele vai interromper, então presta atenção porque esse na verdade é o único erro que a gente pode utilizar a nosso favor dentro do Excel, beleza, toca o pau, e agora ajeitei até a gola né, vou começar de novo porque minha entrada triunfal não foi tão boa assim, e agora o sétimo e último erro, o Arthur pediu para eu enfatizar o último, que ele é o mais importante. Adivinha qual que é? Mesclar célula, isso mesmo, meu querido. Se você mescla célula, você tem que ir para a cadeia. Mesclar célula é coisa né, que você vai fazer na planilha de dashboard, a hora que você vai mostrar os resultados. Se você está mesclando a sua célula na base de dados, você está fazendo uma puta de uma cagada. Imagina que eu vou aplicar uma fórmula aqui ó, do Somaces para somar a quantidade da população que eu tenho no estado de São Paulo nessa base de dados. Então vem aqui todo bonitão, né? coloco que o meu intervalo de soma será este daqui, o meu intervalo de critérios será este daqui. E o meu critério, vou colocar que está aqui na célula B10 e vou fechar o parênteses. Então, na célula B10, eu vou vir aqui e vou somar o São Paulo. Mas tranquilo, né? Aí o que, que você faz? né? Nossa, mas tem dois São Paulo ali, chega a te alucina, né? Se eu selecionar esse intervalo aqui e vir aqui, ó, nessa criminosa, nessa bandida, que é essa mesclar e centralizar, e clicar, o que, que vai acontecer? E esta é a mensagem que aposto que você não lê. É por isso que dá pau, seu bosta. Ele deixa só um São Paulo, né? Fica bonito visualmente? Fica bonito visualmente. Mas olha aqui a somatória. Inclusive, se eu vim aqui, ó, e falar que essa célula D8, ela é igual, eu vou apagar o C2 que ele apresentou ali e colocar o C3, tá vendo aqui, ó? Olha lá que maravilha, vai dar zero. Então, presta atenção, procurem nunca mesclar células na base de dados. Se for mesclar, mescla quando você for só mostrar a informação, onde nenhuma análise do Excel dependa dessa célula mesclada, senão você tá fazendo cagada. Então, como é que chama esse o top 7? Que bosta, velho. Né? Um uh, top 7. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo você não encontra no canal do meu ídolo, o Guru do Excel. Toma, Ender. Um abraço, meu caro Laender. E até a próxima.